Olá, pessoal! Boa noite! Já estamos na nossa terceira aula desse curso o Mundo em que Vivemos. Na verdade, é um curso organizado pela Fundação Perseu Abramo. Já está aqui conosco a nossa querida presidente Dilma Rousseff. A gente começou esse curso com a aula na segunda-feira do professor José Luiz Fiore. Na quarta-feira, presidenta Dilma, nós tivemos a aula... Do nosso chanceler Celso Amorim. Hoje vamos ter a aula da nossa presidenta Dilma Rousseff. Na segunda-feira, 21 horas, professor Jorge Romano. E na quarta-feira, encerra com Breno Alto. O Walter Omar, que é diretor da Fundação Pessoa Abrams, eu quero agradecer muito, porque, na verdade, ele que organizou, foi o curador desse curso, dessa nova gestão, presidenta Dilma. Você que conhece tão bem o Mercadante. Sabe que o Mercadante entrou aqui tentando impor um ritmo e eu acho que está muito interessante essa nova grade de curso. Eu queria só abrir um parênteses para dizer que na segunda-feira também a presidenta Dilma está hoje aqui com a gente nesse curso, que é o curso A Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China. Né? Mas na segunda-feira, às 19 horas, nós vamos ter também a aula inaugural do curso de Comunicação Digital. Também com a presidenta Dilma Rousseff, que vai falar sobre capitalismo de vigilância. Olha, eu quero pedir para vocês que não se inscreveram que se inscrevam. Já são 12 mil inscritos. É um curso que vai ter uma parte teórica, mas vai ter muita oficina, pessoal. É um curso fundamental. E é um curso naquela lógica freiriana. É um curso ação, formação, militância. Nós né? então, vamos ter oficinas de WhatsApp, oficinas de YouTube vamos ensinar como derrubar páginas de fake news. Então, é um curso muito bem elaborado, que eu queria que vocês participassem. Nós vamos ter a honra de começar com a presidenta Dilma, é, com essa aula inaugural, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Né? É, depois, no dia 29, nós já vamos colocar um módulo inteiro à disposição de vocês. Esse curso de comunicação digital, ao contrário desse curso que a gente está fazendo sobre essa guerra comercial, entre, essa essa guerra entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial forte, é um curso que você pode assistir os módulos de acordo com o seu tempo. A gente vai disponibilizar os módulos. Eu só queria encerrar, para passar por Walter Pomar, dizendo, pessoal, que eu peço para todos olharem os e-mails. Nós, agora, é que estamos colocando a rede de zap na Fundação PCO Abramo. Inclusive, nesse último e-mail que nós mandamos para vocês, falando da aula de Dilma UCEP, já tem um botão de WhatsApp, se vocês puderem entrar, a gente já começa a discutir e responder os questionamentos sobre esse curso que está sendo feito agora, pelo WhatsApp, no contato direto com você. Presidenta Dilma, muito obrigado pela presença hoje aqui e pela presença também segunda-feira na abertura do curso de comunicação digital. Eu passo agora para o Walter Pomar, é o Walter Pomar que vai conduzir Toda, todo esse curso. Ele, que, como eu falei, foi o curador, mas vai passar para a presidenta, vai fazer a apresentação, passar para a presidenta Dilma Rousseff, e depois condensar uma série de questões, de perguntas que podem surgir é, feitas por você através do chat. Walter Pomar, está contigo. Ok. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite à presidenta Dilma Rousseff, boa noite Lindbergh, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já tem 600 pessoas acompanhando neste momento. Essa é a terceira aula do curso O Mundo em Vivemos. Esse curso está dividido em dois blocos. O primeiro bloco é intitulado A Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China. E o, segundo bloco, titulado, o, o meu inter... som está muito ruim. Na verdade, é o som do Walter, presidente. A senhora está boa, do Walter que está picotando. O é o do Walter? É o do Walter, ah. é o do Walter. Viu, Walter? Vou tentar de novo. Agora está me ouvindo? Sim, melhorou, Walter. Vamos tentar. Bom, eu dizia que essa é a terceira aula do curso Mundo que Vivemos. Esse curso está dividido em dois blocos. O primeiro é intitulado A Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China. E o segundo bloco é intitulado Império contra a Nossa América. Ao todo, são 12 aulas, sempre às segundas, às quartas e às sextas-feiras. A primeira aula, no dia 15 de junho, foi com o professor José Luiz Fiore. A segunda aula, no dia 17 de junho, foi com o embaixador Celso Amorim. E a terceira aula, hoje, é com a presidenta Dilma Rousseff. Tenho certeza que todos vocês conhecem a biografia da nossa companheira presidenta, assim que eu vou pular essa parte. Lembro a todos e todas que nós vamos funcionar hoje da mesma maneira como funcionamos nos outros dois dias, com Fiori Fiore e com amorim A saber, a palestra será feita pela presidenta Dilma nesta sala virtual Zoom e retransmitida para o YouTube, onde centenas de pessoas, como eu disse, já estão acompanhando. A palestra vai durar o tempo que for necessário. Nas outras aulas, durou cerca de uma hora, mais ou menos. Durante a palestra, as pessoas que desejarem fazer perguntas poderão fazê-lo através do chat do YouTube. Eu tomarei nota dessas perguntas e, ao final da palestra, consolidarei as perguntas e as apresentarei. Não haverá, portanto, perguntas individuais, nem feitas diretamente. A companheira Dilma responderá quantas perguntas forem possíveis de responder no tempo que restar, tendo como teto máximo da nossa atividade, às 23 horas. Funcionou bem com o Fiore, funcionou bem com o Celso, vai funcionar bem hoje novamente. Então, sem mais, portanto, eu passo a palavra para a presidenta Dilma, que falará sobre o conflito Estados Unidos e China e uma nova ordem multilateral? Ponto de interrogação. Bom, eu primeiro queria cumprimentar o Walter Pomar e o Lindbergh e agradecer o convite da Fundação Perseu Abramo para participar com pessoas da qualidade do professor Fiore e do Celso Amorim, nessa aula sobre algo que é muito importante nesse momento, que é o conflito Estados Unidos-China. Bom, desde a crise financeira de 2008, estava cada vez mais claro as fricções entre os Estados Unidos e a China, no quadro de um relativo enfraquecimento, inclusive, da globalização. No governo Obama, e ainda mais no governo Trump, de forma mais aberta e declarada, essas fricções foram sendo ampliadas, transformando-se em alguns momentos em verdadeiras é, retaliações. O Covid-19 vai acelerar essas tendências. A última ofensiva de Trump é transferir para a China o ônus do Covid, propondo que o mundo deveria se unir para obrigar a China a pagar pelos danos do Covid-19, o que é absolutamente inóculo e do, do, para é, quem não é, quem não está metido nas justificativas ideológicas dessa questão, resíduo. A China, enquanto isso, mostrou um manejo razoavelmente sofisticado do chamado soft power. E na 73ª Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde, ela propôs tanto considerar a vacina como um bem público mundial, como ofereceu 2 bilhões de dólares em dois anos para a OMS, numa contraposição à que o Trump estava fazendo, que era tanto criticar e solapar a OMS e, finalmente, se retirar dessa organização mundial. A China manifestava, portanto, nesse momento, uma ação daquela política de, do chamado desenvolvimento internacional harmônico e compartilhado. Sem sombra de dúvida, a pandemia trouxe consequências para todas as economias, levando a quedas fantásticas do PIB dos países. E o que é importante destacar, porque esse é um espaço muito, muito decisivo na, na questão da Guerra Fria, China, Estados Unidos, a disrupção de importantes cadeias produtivas de suprimento de cadeias globais de valor. E, em decorrência disso e do e do desemprego doméstico, um aumento estratosférico do mesmo. Deixou também visível os fracassos e os sucessos dos países no enfrentamento da Covid. Sobretudo, mostrou a falência dos sistemas de saúde pública, expostos a extremada política neoliberal de contenção dos gastos ou uma política de privatização da saúde. Não é à toa que os Estados Unidos têm a liderança, com um, mais de 2 milhões e 200 mil, mil contágios, aliás, mil contágios da doença, e em torno de mais de 120 mil mortes. E isso fez surgir, obviamente, essa exposição fez surgir a tentativa de bodes expiatórios. Né? A, a, a tentativa não, a, a tentação de bodes expiatórios, que tornaram a, a, essa questão da disputa Trump sobre é, tanto com o MS quanto com a China um, um caso exemplar. A percepção dessa incompetência dos Estados Unidos fortalece uma visão do soft power chinês. E ele mostra também incapaz de liderar a liderar a reação de ter a liderança da reação internacional ao COVID-19. O que torna, portanto, esse quadro de enfrentamento da COVID extremamente complexo e ele ao contrário ao invés de cooperar e ter uma posição de liderança ele retirou-se da OMS e disputou de forma até de forma até meio pirata né os medicamentos e os equipamentos de proteção individual em aeroportos sem sombra de dúvida o covid vai marcar uma virada na história das relações internacionais mas eu estou aqui me referindo, sobretudo, às relações nas cadeias globais de valor. É, é, o Covid não muda a tendência, ele acentua a tendência. Agora, ele pode, dependendo da forma pela qual é, o tempo que durar e a forma pela qual os diferentes países responderem, ele pode provocar rupturas. Agora, certamente, ele está acelerando as rupturas China-China Estados Unidos. A chamada fase de oportunidade estratégica para o crescimento da China, ela, sem dúvida, tinha começado já a ser interrompida, eu, eu, eu é, periodizo, logo após a crise financeira de 2008, 2009, quando a China passa a ter uma, uma, uma percepção mais, mais cinzenta mais sombria do, do, do papel dos Estados Unidos, do, da, das fragilidades dos Estados Unidos, principalmente no enfrentamento à crise. E, é, se depender do, do, do governo Trump, a política de contenção com a China vai estar centrada no que se chamou Guerra Comercial, mas não é bem guerra comercial. Trata-se de uma guerra travada em vários planos. Um deles é o plano econômico, o outro é o plano tecnológico. Mas tem também atritos é, geopolíticos militarizados locais, incentivados pelos Estados Unidos. Essa área é, da econômica, ela se dá fundamentalmente não é sobre a política de tarifas, é a tentativa de decoupling, ou seja, descasamento entre as estruturas. E tem fundamento numa visão bastante generalizada sobre a ameaça chinesa, que não engloba só o Partido Republicano, mas atinge os democratas pela percepção de uma certa, é, é, até uma certa repetição de coisas que os Estados Unidos fizeram para se tornar, mesmo, as mesmas coisas que os Estados Unidos fez para se tornar uma grande potência hegemônica ao longo da sua história, que é uma certa proteção que a China fez sobre o seu mercado. Essa é uma visão que abrange, inclusive, lideranças importantes do Partido Democrata, como a líder na Câmara, Nancy Pelosi. E isso também fica evidente na campanha eleitoral americana, com acusações mútuas sobre quem é mais complacente com Pequim, os democratas ou os, os republicanos. A China, nesse período de oportunidade estratégica, teve um crescimento econômico e tecnológico bastante mais tranquilo, sem grandes fricções. Esse período chega, pois, ao fim, com uma consciência clara que é, a China passa a ter da capacidade dos Estados Unidos de enfrentar os desafios das, das crises. No caso, em questão... É, o sistema capitalista neoliberal fica mais claro para a liderança chinesa e mais evidente que ele tinha um problema que se chamava financiarização, cujos, sistema, cujos sintomas dessa doença, que se chama financiarização, são um crescimento mais lento que a média histórica anterior, uma fantástica concentração de riqueza, desigualdade de renda, trabalho precário, salários estagnados, grande fragilidade do mercado, frequentemente sujeito a bolhas especulativas, limites, pelo, pela visão de, de curto prazo, para investimentos significativos maiores na área de ciência e tecnologia, e, sobretudo, por barreiras de acesso da grande maioria da população, ao básico da melhoria de vida, moradia, educação, aposentadoria, nos países desenvolvidos. Então, em relação ao conjunto da economia, essa, essa financiarização, esse hipercrescimento no escopo e no tamanho das atividades financeiras, instaurou o primado da especulação que levou à bolha e que leva a uma atitude é, anticíclica muito, muito forte da China. A China, por meio da, do, do governo Rugintal, toma providências sérias para impedir que uma crise que não foi gerada dentro dela a atacasse. Coisa que nós também fizemos aqui no Brasil. Mas é importante que há essa, essa percepção de que havia se instaurado o primado da especulação, alimentado pela expansão absurda do crédito, em detrimento do investimento em agricultura, em indústrias, serviços, e, comparado com a China, que nesse momento mantinha um crescimento econômico acelerado, de muita surpresa. Além disso, nos Estados Unidos, você via uma situação cada vez mais clara de que a maior parte dos recursos eram investidos na atividade financeira um dos cálculos daquele período mostra que a maior parte, 85% do crédito, por exemplo, ia para atividades de especulação, e o restante, 15%, para atividades de investimento. Percebe-se também uma grande concentração nos altos escalões e nos acionistas de grande parte da riqueza e da renda levando a uma brutal desigualdade, como nós já falamos. E, sobretudo, uma questão muito importante, o horizonte fundamental econômico é de curto prazo. E, portanto, não há um planejamento, não há uma visão sobre para onde vai aquela economia. Tudo isso né, evidencia que a crise de 2018 revelou para o mundo as consequências destrutivas que existiam no sistema financeiro. E isso mostra-se mostra no, é, é, no fato de que ela foi seguida pela recuperação mais lenta da história do crescimento econômico. E uma visão de que o mercado tinha deixado de servir a economia real e estava só servindo a si mesmo. Mas nada dessa percepção impede de que a retomada seja feita com base em políticas de austeridade. O G20, e aí estamos entrando na, na, na visão de como é que se comportava o sistema nesse momento, o G20, logo após a crise, colocou como central, prioritário, a regulação do sistema financeiro internacional que passou a ser o ponto central da agenda do G20. A própria estruturação do G20 mostra implicitamente uma crítica de um mundo mais reduzido, né? com uma tendência grande a, a ser unipolar. As medidas que o G20 tomou acabaram não tendo nem a dimensão nem uma, o alcance que se esperava. A China, inicialmente, construiu um questionamento sobre essa ordem internacional, que denunciava como sendo injusta e ultrapassada. Porque, de forma, vamos dizer, mais, é, mais imediata, ela questionava que os países em desenvolvimento representavam mais de 50% do PIB internacional e que estavam subrepresentados nos principais órgãos de governança como o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Naquele momento também você tem, é, numa sequência de três anos, a grande crise do euro. Isso não significa que a, que a China pretendesse, pelo menos naquele prazo mais de médio e curto, substituir a atual ordem unipolar passando a ser o polo alternativo aos Estados Unidos. O objetivo chinês era muito mais mudar o quadro para um, uma, uma situação de, mais, de maior multilateralidade. Tratava-se, portanto, de promover reformas no atual sistema, tornando esse sistema mais equilibrado, mais multipolar, e é em sintonia com o que se, que se pensava ser uma ordem, é, é, uma ordem que levasse em conta as, as, os países emergentes. O G20 mostra uma ruptura com a visão do G7, G8. E, e, e pelo seu poder naquele momento, ele passa a ser o centro da relação internacional numa clara tentativa de impedir que tudo se passasse entre as, as grandes eh, economias do mundo desenvolvido, incluindo, eh, eh, aliás, excluindo os países emergentes. Eu não acredito que, nesse momento, como muitos pensaram assim de forma meio simplista, que estava em questão uma visão chinesa de internacionalização do renminbi ou do ou, ou yuan, como a gente queira chamar. Isso eu acho que não estava, não estava no cardápio. Os, os chineses pareciam não ter menor interesse, no curto e médio prazo, a, de uma completa internacionalização de sua moeda. Era fundamentalmente uma relação de um quadro multipolar. Por que, que não tinha esse interesse? Por quê? para internacionalizar, o renminbi, era necessário uma completa abertura da conta de capital e também a impossibilidade de um certo controle sobre a taxa de câmbio. O que é bom que nós lembremos, que são, tanto o controle do fluxo de capitais como da taxa de câmbio foram os elementos fundamentais, um dos elementos macroeconômicos fundamentais para que a economia chinesa, e, portanto, sua política macroeconômica e sua estratégia de desenvolvimento tivesse resultado. O que a China poderia ganhar com a completa internacionalização de sua moeda, em termos, por exemplo, de senhoriagem internacional, não compensaria a perda de controle dos instrumentos essenciais de sua estratégia de desenvolvimento. Além disso, a China não tem, não tem a quantidade de bancos, de grandes bancos, bancos oligopolizados, e, ao mesmo tempo, uma, um sistema financeiro mais profundo e com a robustez do sistema norte-americano. Isso, no entanto, não significa, de modo de, de, de, de, de hipótese alguma, que, é, em termos de meio de pagamento, não não não estou falando de toda a função né de uma moeda como o dólar, mas, em termos de meio de pagamento, a China não busca uma moeda digital utilizando da tecnologia do blockchain. É bom lembrar que a China, na área financeira, vem cortando o caminho. Ela, de uma economia com baixíssimo nível de financiarização, em menos de uma década, pulou a etapa dos cartões de crédito e foi direto para o crédito digitalizado e passível de ser usado, inclusive, através do iPhone. Uma, uma moeda digital lastreada em ouro para ser internacionalizada, mesmo que seja é, dentro de um espaço reduzido, precisa de generalizar mais as relações de troca e de confiança, o que ainda não, estava, não está ocorrendo de forma, de forma é, é, generalizada. O modelo chinês é assumido como sendo o socialismo chinês, que mescla uma economia de mercado com o monopólio político do Partido Comunista Chinês, que vem sendo um elemento de coesão política, cultural e econômica e uma forte presença do Estado em setores específicos da economia. É importante sinalizar que essa questão de economia de mercado é muito no sentido de economia que tem no sistema de preços, e nas relações de definição de quantidade, de para quem produzir, como produzir, tem nisso a base de um sistema mercantil. Você tem, por exemplo, na China ainda, a preservação de, de, de, de, de, de bens públicos sobre o controle do Estado chinês principalmente dos estratégicos, a terra, por exemplo. É interessante observar que a China vem de uma, de uma evolução histórica diferente da ocidental. A China não teve, rigorosamente falando, um, um, um, um sistema é, feudal é, clássico, em que você tinha um... um a, a chamada sociedade trifuncional, tri você tinha o, o rei ou o imperador, seus barões, que, que tinham um componente de classe é, proprietária e guerreira, e a igreja, ou a, a uma ordem religiosa. Não teve isso. Tinha um, embaixa, um imperador, e esse, e era interessante o processo pelo qual se dava a articulação com os diferentes segmentos da sociedade num país continental, que era o concurso público. Então, você teve um, um conjunto de funcionários burocratas eruditos, porque o que estava, o que era testado, era o conhecimento sobre o, o, o, o, o confucionismo, sobre os, os chamados anal analectos, sobre caligrafia sobre pintura e sobre poesia. E esse era um concurso que se realizava nacionalmente, pelo qual se cooptavam as elites locais para integrar a estrutura do imperador. É interessante hoje que a gente não pode se esquecer do papel que os governos locais ocupam na, na estrutura chinesa. O governo local é um espaço estratégico de recepção, de coordenação e gestão da atividade econômica e tecnológica direta. Eu vou dar essas duas na área social também, mas eu queria centrar nessas duas. Então, a China estabeleceu essa relação entre o um sistema centralizado de planejamento e o um sistema privado. É, é esse processo decorre é, ocorre logo após a morte do Mao Tse-tung, quando assume o Deng Xiaoping que faz, inclusive, aquelas aquela viagem muito as viagens ao sul negociando duas coisas diante do que ocorreu na União Soviética e diante da Guerra do Golfo, onde ficava claro que, o sem o controle tecnológico, um, o exército podia ter um, um milhão de pessoas que não adiantava nada, eles montam uma política que foi chamada de reforma e abertura. E aí, na sequência do Deng Xiaoping, com o Jiang Zemin, ele ele, ele faz ele abandona a ideia de que o Partido Comunista Chinês representa apenas os trabalhadores e incorpora os capitalistas nessa representação. Em 2002, o Jiang Zemin propõe a teoria das três representações, segundo a qual o Partido Comunista Chinês representava em simultâneo as forças produtivas sociais avançadas que respondem pela produção, e aí inclui os capitalistas, a cultura avançada da China que responde pelo desenvolvimento cultural e os interesses sociais da maioria que respondem pelo consenso político. Sem dúvida, nesse modelo, a força política que permitiu o espetacular desenvolvimento chinês foi o Partido Comunista Chinês. Aliás, uma vez eu li um texto interessante no, na Foreign Affairs, que é uma revista eminentemente conservadora e do establishment é, ocidental, que dizia o seguinte, se o Obama fosse, a, a, a, era sobre essa matéria, se o Obama fosse um quadro do Partido Comunista Chinês, ele não chegaria presidente, porque ele não tinha os requisitos necessários, quais sejam ter administrado uma província de, no mínimo, 20 mil, é, milhões de habitantes e uma empresa de, no mínimo, 50, é, de 5 milhões de trabalhadores. É, essa questão, e aí eu volto na questão da seleção, é importante supor e pensar que o Partido Comunista Chinês é um partido extremamente meritocrático. E isso não decorre, do meu ponto de vista, de nenhuma modernidade, mas é muito mais a recepção da herança tradicional de seleção da burocracia chinesa através de concurso e do respeito que se tem por conta do confucionismo, do confucionismo, e depois nós chegamos lá, da questão da aprendizagem. Então, é importante que, do ponto de vista ideológico e político-cultural, o confucionismo é um traço cultural milenar e profundo da, da, da civilização chinesa. No início da Revolução, 1949, e na sequência, né, é, a China, enfrentando o, o que eles chamam de o século do terror, do, do, do horror e da submissão chinesa, era importante que... Que, se, que, se, que, que o Partido Comunista Chinês se contrapusesse ao Confúcio, porque o Confúcio ele tinha uma característica que tornava complicada a relação com os chineses, em que pese todo mundo, saber que o, o mal era um leitor do Confúcio, é, como também de toda a literatura e tradição chinesa. Isso fica claro. É, porque eles pregavam a revolução, eles pregavam a transformação, e o, e o, e o, e o Confúcio pregava a, a, o respeito à hierarquia e sub, submissão filial e se transportava isso para a sociedade. Mas agora o confucionismo vem sendo resgatado, por ser um sistema de valores éticos e morais muito arraigados na sociedade chinesa. E essas todas essas características elas demonstram a força que ele tem porque só tem duas duas grandes figuras na praça dos três na praça lá é, em Pequim uma delas é o mal a outra delas é o Confúcio na verdade a civilização é, chinesa jamais teve uma religião vista como sendo uma explicação sobre a origem, a sua origem, ela não teve origem, ela dura, dura há muitos anos, ela é secular, ela não, nunca pesquisaram a origem. Tem um ditado chinês que eu gosto muito pela flexibilidade absoluta, por uma espécie de disfarçatez tolerante com o diverso, que é o seguinte: um chinês, todo chinês ele é confusionista no, na vida pública, taoísta na vida privada e budista na morte, o que mostra a força dessas três correntes na formação da cultura chinesa. Bom, daí eu falei tudo isso para dizer o seguinte: dois conceitos atualmente são integrantes do modelo de desenvolvimento chinês. Um, é o conceito de harmonia, e o outro é de compartilhamento. Né? A, a, a, a, a, a proposta é essa, uma sociedade harmônica e de desenvolvimento compartilhado. Na questão da harmonia, eu acho que tem um aspecto mais complexo, porque, na verdade, é a visão do maior estrategista chinês, que é o Sun Tzu, dizendo o seguinte, é melhor ganhar uma guerra, e, aliás, é melhor ganhar um conflito sem mortes, é melhor ganhar uma guerra sem grandes perdas. Portanto, sempre se procura construir condições para o cerco estratégico e não para o confronto direto. Até o, se eu não me engano, foi o Kissinger, naquele livro sobre a China, ele mostra que tem duas diferentes visões de estratégia pelos ocidentais e pelos chineses. Que uma é o jogo xadrez, no qual você tem de fazer, quanto mais rápido você for, e derrubar o rei, mais mais é, rápido, é mais e importa a sua vitória, ou seja, a vitória consiste em derrubar o rei. O chine, os, os chineses têm um, um, um jogo que se chama Weiki, que foi traduzido por japonês por Go, é conhecido como Go, aliás, foi esse Go que inicia a... a, a, a a explosão da inteligência artificial com um princípio chamado deep learning, né? que é o, a máquina derrotou o, o, o jogador de gol, porque o jogador de gol e o, o jogo go, ele não implica numa vitória, ele implica num cerco e na, na, no cerco estratégico do inimigo. Quanto mais você cerca, mais você ganha. Então, a gente também não se pode se enganar a questão da harmonia não significa que no Vale do Silício chinês a o ambiente de competição no setor de, de, de tecnologia de inteligência artificial ele é feroz tão ou mais feroz do que do que no Vale do Silício americano é uma área de desapiedada imitação e de confronto absoluto. Eles comparam aos gladiadores, porque são milhares de startups que têm, têm um, um suporte de, de apoio e é, e, nessa, e é uma arena que eles chamam de gladiadores, porque só os que sobrevivem vencem. É importante perceber que a China, ao, ao, ao comportar dessa forma, é diferente do processo de financiarização e de curto prazo dos Estados Unidos. A China combina, então, ampliação do setor, grande ampliação do setor privado, com um grande esquema de planejamento indicativo, porém, a ser cumprido. Ou seja, não tem aquela história... Né, originária da do tráfico de escravos para inglês ver, né? que não, não cumpria-se as barreiras impostas pela Grã-Bretanha ao tráfico de escravos. Os, os, os, o que as propostas de planejamento de, de, de, de interrupção do tráfico negreiro eram simplesmente ignoradas. Fingia-se adotá-las. Não, a China planeja. E neste quadro é que se dá, as, as, vamos dizer, o jogo de go, chinês, através de vários planejamentos. Um deles é uma proposta que se chama iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, ou a chamada Rota da Seda, o BRI, que é Belt and Road Initiative, que é, na verdade... Um planejamento, é, a gente vai ver depois com maiores detalhes, um planejamento de, de ampliar a capacidade da China de construir ligações de infraestrutura, ferrovia, ferrovia é, através de, de portos, ferrovias, aeroportos, é, unidades centrais elétricas, hidrelétricas, ou a gás, ou de aqui que combustível for, é, é, estruturas na área de petróleo, ligando a, a, o sudeste da Ásia e a Ásia a, a, a do, extremo, do extremo leste à Europa, e passando pelo Oriente Médio, passando pela Ásia Central, incorporando a Rússia e todos as, as, os países, a Azerbaijão, os besquistão, o etc., estão, e também é, com ramificações aqui no, no, no, na América Latina, que hoje devem estar bem, bem, mais, é, bem mais desinfladas. Mas, na verdade, congrega um conjunto de países e constitui, com o Banco de Investimento em Infraestrutura Asiático, Dois grandes, duas grandes apostas numa visão de política internacional chinesa. Bom, ao contrário do que ocorreu na Guerra Fria, os Estados Unidos não têm uma estratégia de longo prazo para enfrentar a China. Em 1946, isso é conhecido, um, um funcionário do Departamento de Estado chamado George Kennan elaborou é, é, como assinando com o Mr. X elaborou um plano de contenção da União Soviética que foi foi foi um elemento fundamental para é, o, o, a contenção da União Soviética esse plano ele abarcava não só o, o, a, os, os gastos militares, a corrida amamentista, mas também todas as demais relações e implicações econômicas, culturais, de soft power e de alianças, que são fundamentais é, por parte dos Estados Unidos. Se a gente comparar isso com o que está acontecendo hoje, nós vamos ver o seguinte, em 2019, uma... A, a, a funcionária que está no mesmo cargo que o George Kennan esteve, ela, em resposta a uma pergunta ou a uma análise sobre o ressurgimento da, da China, afirmou que o seu departamento ainda não estava formulando uma visão compreensiva e estratégica sobre a questão chinesa. Então, você, você tem dois, um momento muito claro, não há, você não, você não vê uma estratégia clara, além de algumas medidas, que, que inclusive que não têm ainda definida sua proporção e consequência, como é o caso do chamado descasamento das cadeias internacionais globais de valor. Bom, os Estados Unidos deveriam se interrogar sobre algumas questões que são importantes. Na, na política deles de contenção da China, o que define seus limites. Por exemplo, se no fim da Guerra Fria, aliás, da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, é, 46, em com 4% da população, a parte dos Estados Unidos, no PIB global, estava perto de 50%. Ao longo da, da Guerra Fria, o produto interno bruto da União Soviética nunca chegou perto em tamanho ao dos Estados Unidos. Chegou no auge da União Soviética a apenas 40% dos americanos, apesar de que o poder militar soviético era extremamente avançado. Mas, economicamente, não havia nem perto de um equilíbrio de forças. Hoje, as previsões para o PIB dos Estados Unidos é que eles podem se tornar menores que da China nos próximos 30 anos, empatando nos próximos 20. Portanto, há uma alteração nas condições da, da, do conflito China-Estados Unidos. Você tem a China, e aí a gente vai ver isso depois a China, não tem um poderio militar forte, mas tem um poderio econômico em ação e sendo desenvolvido. Nós já vimos que, enquanto os Estados Unidos são a pátria da financiarização, dirigindo massivos recursos para especulação, para compra e recompra de ações para a valorização do patrimônio dos acionistas e, das, e da, da, da alta cúpula da hierarquia. Tá? Esse fato limita o crescimento econômico, mesmo considerando a força da economia americana, mesmo considerando a força também da capacidade de produção de tecnologia americana, que tem certos limites. Inequivocamente, é, é, eles têm uma, um poder imenso de atração de cientistas, inequivocamente, eles têm uma forte presença na ciência básica, mas perdem hoje muito para, na área de tecnologia e inovação. E estão perdendo para a China nessa, nessas áreas. Não que a China passou na frente, mas a China tem conquistado um espaço muito importante. Na Guerra Fria, as pesadas, a corrida armamentista e as pesadas despesas militares assumidas pelos Estados Unidos, forçaram a União Soviética, um país com uma economia menor e mais frágil, a gastar bastante na corrida armamentista para se igualar à força da concorrente. E mantinha, como eu já falei essa separação quase completa, não havia uma relação entre a economia americana e a soviética. A China, sem dúvida nenhuma, aprendeu a lição diante do colapso da União Soviética. E, enquanto isso, os Estados Unidos o mesmo se tornando, depois da queda da União Soviética, um, um, um, quase um, um, um, um único polo de poder, manteve toda a sua política de, de, de, de, de, de pesada de gasto militar e ampliou seu orçamento militar. Gasta, nós todos sabemos... É, é, quantias astronômicas, com as guerras preemptivas, com as bases militares e com aqueles grupos de porta-avião que dizem que custa 13 bilhões de dólares cada. Uma outra questão é que os Estados Unidos nunca venceram sozinhos a Guerra Fria. Eles estabeleceram sólidas alianças com os países da OTAN, inclusive construindo o Plano Marshall e também com países do terceiro mundo, do chamado, então, terceiro mundo, Egito, Indonésia, Paquistão, a própria China, a partir de 1972. Manteve na, na Guerra Fria a economia deles aberta, não tinha America First, não, não, não tinha... Tinha, pelo contrário, uma grande capacidade de construir relações econômicas buscando aliados que se tornariam dependentes clientes. A administração Trump, que, que optou pela marca America First, impõe elevados, elevadas tarifas a seus aliados, como a União Europeia, o Japão, a Índia, o Brasil, Recentemente, se eu não me engano, semana passada, ou, ou, ou, ou antes um pouco, ele aumentou unilateralmente a cobrança da sua, da, das suas bases militares, de uma forma um pouco assim, ácida, com a Alemanha. Eles não estão construindo uma sólida aliança para contrabalançar ou conter a China. E é interessante porque todos os. Todas as avaliações geopolíticas recentes diz o seguinte, tem um deciframe o devorium, que é a relação com a Europa. Sempre a aliança da Europa é uma aliança, porque mesmo a Europa não tendo um poder expressivo para mudar a correlação de forças no sentido de alterá-la, ou seja, ela não consegue disputar a polaridade com os Estados Unidos, ela consegue estabilizar relações, ela consegue equilibrar a relação, as relações quando há polos. E é interessante que há, em relação aos Estados Unidos, uma cresc um crescente mal-estar dentro da Europa. Se, se, pesquisa, se, se for olhar, várias, várias populações de países se você é, colocar em disputa a China ou os Estados Unidos, eu acho que muitas vezes prefere os Estados Unidos, mas na maioria das vezes vem preferir a China. Mas isso é, é, é, é, é, é, é, é secundário. O problema é que os Estados Unidos também, no governo Trump, deram tiros no pé. A grande iniciativa do governo Obama de contenção da China foi... A chamada Parceria Transpacífico. A Parceria Transpacífico articulava no espaço chinês e no resto do mundo uma, uma contenção tecnológica e econômica à china. Por quê? Ela, ela, é, ela trazia, tanto para o livre comércio, para, mas como para a influência tecnológica a presença dos Estados Unidos como questão central nessa parceria e relacionava 11 países na Ásia o Japão Brunei Malásia Singapura e Vietnã na Oceania a Austrália e a Nova Zelândia na América do Norte o Canadá e o México por suposto e na América do Sul o Peru e o Chile dentro daquela do Acordo paci, do Pacífico que era interessantíssimo, porque as relações principais dos países latino-americanos do Pacífico eram com a China, e eles participavam da contenção da China, numa parceria que eles chamavam de Aliança do Pacífico. A China, ao contrário, estabeleceu uma relação diversa. Por meio do Belt and Road Initiative, eles fizeram, então, uma... Variante de parceria transpacífica muito mais ampla, relacionando desde a tecnologia, porque são redes tecnológicas, passando por infraestrutura, nova infraestrutura novos materiais, como fornecimento de matéria-prima e estabelecimento de cadeias regionalizadas de valor global. A outra questão é o uso indevido do dólar tanto como do dólar e do poderio americano tanto para bloqueios quanto também para obrigar muitos países a adotar as regras domésticas o que cria um problema bastante delicado principalmente com as grandes empresas multinacionais que é o fato de leis domésticas americanas serem impostas é, pelo, pelo pelos Estados Unidos via seus bancos e grandes empresas né aliás isso fica claro no caso da Huawei, com a China, no caso da Huawei, com a... Com a, a, a, a responsável pela parte financeira da Huawei. Né? Fica claro quando eles, a, é, eles, eles investigam e pedem a prisão por conta das relações com o Irã. Bom, é... Outra questão importante né, é que o soft power, power é, é, é, norte-americano foi por água baixa. Se assiste um pronunciado declínio de soft power, até pela saída, por exemplo, do Trump do acordo entre, de, de, de, o, do clima de Paris. E outras relações, como essa do, como essa do Clara, né, do, da OMS. E, dentro dessa também questão do soft power, uma das coisas importantes é que o, o, os Estados Unidos parecem lutar a guerra de amanhã com as armas de ontem e com as estratégias de ontem. E aí centram muito a sua avaliação e a sua a sua, a sua criação de um clima contra a China no chamado perigo amarelo e numa visão preconceituosa é, é, em que aquela funcionária, a que ocupa o lugar do Kena, a Kiron Skinner, fala que o grande poder, problema da China, é não ser um poder caucasiano. Tudo isso é extremamente complicado, mas isso não significa que os Estados Unidos não tenham ainda uma uma força, não é um tigre de papel, tendo portanto ainda uma força, perdendo muito em várias áreas e tendo ainda uma força significativa em, na área militar, na área de, na economia e na tecnologia. É interessante também que é, os Estados Unidos, eles são o estado-nação mais forte desde a Segunda Guerra Mundial. Mas muitas mudanças ocorreram desde que os Estados Unidos se tornou um polo único a partir da queda da União Soviética. Em 1950, em termos de paridade do poder de compra, os Estados Unidos tinham 27,3% do PIB mundial, enquanto a China tinha somente 4,5%. No fim da Guerra Fria, em 1990, momento triunfante, os Estados Unidos tinham 20,6% e a China apenas 3,86%. Os dois tinham caído. Em 2018, os Estados Unidos têm 15% em termos de paridade e poder de compra. Participação menor que a da China, que já chegou a 18,6%. Nesse aspecto, os Estados Unidos têm tido um confronto com um adversário à altura, porque toda a base do poder americano vem da sua força econômica também, econômico-tecnológica. Sem dúvida, o mundo hoje é diferente do mundo da Guerra Fria. Ele se tornou mais complexo e interdependente. E não há um isolamento do tipo cortina de ferro. A China também mudou. A China era uma economia extremamente atrasada e baseada na agricultura. Quando Mao Tse-tung morre, em 1976, a China tinha graves problemas econômicos e tinha grandes problemas políticos internos de confronto. Nessa, nesse momento, há uma virada. E, com a questão da reforma e a abertura, a China se transforma em pouco mais de 30 anos na segunda maior potência do mundo e tira da pobreza 700 milhões de pessoas. Antes da Covid, tinha uma meta de sair, tirar completamente, até 2030, todos os, os, os chineses, não da miséria, da miséria até 2020, mas da pobreza até 2030, todos os chineses. Então, eu acho muito importante entender que, mesmo sendo uma economia que combina o socialismo de forma, o chamado socialismo chinês, que é uma economia de mercado, com um regime de planejamento indicativo, os planos que a China elaborou permitiram, numa visão de médio e longo prazo, que ela chegasse onde está daí a importância, por exemplo, da, da do plano é, Made in China 2025. Esse esse plano Made in China 2025 abre as portas da China para a disputa na área tecnológica e na área das das atividades industriais que se considera as mais avançadas. É interessante que perceber que esse plano, esse plano 2025, ele se opõe, no Made in China 2025, ele supõe, ele se opõe à visão específica e reduzida e restrita dos Estados Unidos do chamado descasamento, decúcle de cadeias. No plano, é, é, no plano da China 2025, o que está que em questão? O Made in China. O Made in China é uma iniciativa para modernizar e atualizar a indústria chinesa, com repercussões para a indústria internacionalmente enfatizamos as, as, as, cadeias, as cadeias globais de valor. Ele é, é, é baseado, e tem como referência, um, o plano alemão, chamado Indústria 4.0, que foi elaborado em 2011 e adotado em 2013. A ideia central do plano alemão, Indústria 4.0, é a manufatura inteligente, isto é, Aplicar os instrumentos da tecnologia, da informação à produção. No, no quadro alemão, ou seja, baseado na economia alemã, na sociedade alemão, alemã, isso significa, sobretudo, usar a internet das coisas para conectar pequenas e médias empresas de forma mais eficiente à produção global. E estabelecer todas as conexões possíveis com uma rede de inovação para as pequenas, médias e microempresas alemãs. Mais pequenas e médias. Para que elas possam tanto se enganjar na produção, em massa, nos âmbitos nacional, regional e internacional, e customizar também seus produtos. Ou seja, é usar a internet, é usar a inteligência artificial e todos os demais é, mecanismos como forma de superar os limites de acumulação, escopo e, e, e, e tamanho das empresas médias e pequenas, fortalecendo uma plataforma. De uma certa forma, o esforço chinês é mais amplo, dado também que a qualidade e eficiência dos produtores e empresários é extremamente desigual. Não é igual, eles não são, não são como na economia alemã. E, assim, muitos desafios precisam ser superados para poder competir e não ser exprimido tanto pelas novas economias de baixo salário que surgem, principalmente na Ásia, como pelas economias industriais avançadas. É esse o duplo objetivo. Então, trata-se de ocupar as cadeias mais complexas e de mais alta tecnologia, o plano identifica a meta de elevar o conteúdo doméstico dos componentes e materiais em 40%, de 40%, aliás, em 40% até 2020 e em 70% até 2025, isso antes da Covid. Eles vão, talvez, ter de defasar um pouco esse plano nele, Nesse plano, o Estado chinês tem papel significativo, usando instrumentos fiscais e financeiros e dando suporte a centros manufatureiros de inovação. Eles prevêem 15 em 2020, 40 em 2025. A gente tem visto muitas vezes no jornal que a China depende para viver dos, semis, dos semicondutores que ela compra no mercado internacional e, muitas vezes, da Qualcomm americana. Um dos objetivos desse plano é transformar a China numa não dependente tão forte de semicondutores, até porque a, a, a produção de semicondutores hoje... A, o semicondutor é uma commodity, é importante saber disso. É, esse plano destaca 10 setores, Novas tecnologias de informação, ou seja, a inteligência artificial. Máquinas e equipamentos de automação informatizados e robotizados. Equipamentos aeronáuticos e espaciais. Equipamentos marítimos e de navegação de alta tecnologia. Equipamentos modernos de transporte. Ferroviário, porque eles têm o domínio da, da, dos trens de alta velocidade. Veículos de energia alternativa, elétrica ou, ou, ou elétrica. E pesquisa para veículos e, e, e baterias capazes de substituir o petróleo. Equipamentos agrícolas sofisticados. E, obviamente, também utilizando inteligência artificial. Por uma pesquisa na área de novos ma materiais e, e um uma grande empenho, já isso, e porque esse plano é de 2015, um grande empenho na área de biofarma, de produtos farmacêuticos. Então, é a China entrando é, num processo de buscar um, um, um padrão de desenvolvimento econômico que combinaria né, sair da tirar o, a, a, a população da pobreza extrema, né, da miséria e da pobreza até 2030, e em 2025 construir uma base tecnológica e industrial forte. Mas é importante destacar uma coisa, uma coisa que vem sendo destacada e que tem sido objeto de grande preocupação nos Estados Unidos. Isso ficou claro com a, a, a, a tentativa de impedir a adoção das redes de 5G que foram desenvolvidas pela Huawei, que são as redes que, que têm é, adequação à a, a inteligência artificial. É o fato de que a China, na sua história, na sua história é a primeira, é, é, ela, é, ela, pela primeira vez, é um parceiro, é, é um parceiro não, um, um player, um, um participante, um participante destacado na Revolução Industrial. Ela está na vanguarda da maior transformação tecnológica. Se nós tivermos a máquina a vapor, a eletricidade, a eletrônica e a inteligência artificial, nós podemos ver que isso é muito importante porque essa área é uma área de grande de grande poder estratégico ela ela ela ela, ela terá alguns problemas né Primeiro, como é que ela justifica que ela pode chegar a, a, a, a ter um domínio nessa área? Ela justifica, assim: primeiro, os trabalhos mais importantes científicos estão na internet e são disponíveis online. A internet, até agora, tem sido um mecanismo e um engenho capaz de espalhar descobertas, avanços, sobretudo aqueles sobre a inteligência artificial. É bom destacar aqui que a China se os Estados Unidos têm as chamadas FAANG, que é Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, a China tem o chamado BAT, que é Baidu, Alibaba, Tencent e Huawei. E outras milhares de empresas, de startups, empresas médias, principalmente na área da robótica, tem várias empresas surgindo. Bom, mas isso é importante, porque a grande força dos Estados Unidos está, sem dúvida, na qualidade das suas universidades privadas. E também pelo fato dos laboratórios do Departamento de Estado serem fundamentais no desenvolvimento tecnológico, do Pentágono, melhor dizendo. Bom, a economia privada chinesa é hipercompetitiva, e, ao contrário do que supõe, a China tem uma concorrência selvagem e usa muito nessa área, porque ela construiu um vale de serviço chinês, e nessa área se usa muito a tentativa e erro. E isso é importante. A Petrobras já viu como isso é importante quando descobriu o pré-sal e se tornou a empresa que é. É preciso que você tenha espaço para erro. Se não tiver espaço para erro, se o mercado ficar controlando o seu rendimento no curto prazo, não há como produzir inovações, nem é, descobertas, nem, e, nem mudanças. E aí, a China, por exemplo, tem capacidade de introduzir, uma das coisas que sempre levantam, é os veículos é, sem, sem motorista, os, os veículos driverless, os, os veículos autônomos. E porque ela tem uma abordagem, além dela ter mais dados, ela tem uma abordagem é, menos, menos é, eu diria assim, é, com uma, uma maior capacidade de articular informações, porque ela tem uma, uma população densamente distribuída no território. Outra questão importante é aquela que nós já falamos, que o atraso permitiu que as empresas chinesas saltassem algumas etapas tecnológicas, que é o caso do cartão de crédito e do pagamento com celular. É o celular que paga, você não tem cartão de crédito, o celular tem um aplicativo que permite pagamento. A China tem escala, que eu acho que talvez seja a questão mais importante nessa esfera que para você. A partir do, do, do, do caminho que se, que se optou na questão da inteligência artificial, no mundo inteiro, a matéria-prima fundamental é o dado. Sem dado, não tem algoritmo consistente. E a China está menos preocupada com a privacidade. Bom, no campo da inteligência artificial, alguns analistas dizem o seguinte, você tem pelo menos alguns tipos de inteligência artificial. Na, na, na inteligência artificial da internet, aquela que rastreia e exponencia o que se faz na internet. Essa aí é basicamente o, é, o uso de algoritmos como instrumento de recomendação. São sistemas que estudam nossas preferências e fornecem conteúdos solu solucionados por nós. E quanto mais você recolher informações, melhor será para essa, essa, essa etapa da internet. A partir desse momento em que os dados são marcados, nossas compras, likes, views, momentos de lazer na web, todos são usados para formatar algoritmo, a gente sabendo ou não. É isso que a Xoxona Zuboff chamou de estar, é, é, mecanismo no estado de, vigilância, do estado de vigilância. Ela diz que é, esse processo permite que os dados não sejam só dados, sejam a forma de você lidar com o futuro. Lidar como? Lidar produzindo lucros e, portanto, fazer previsões. Isso é, é para aquela outra aula de segunda-feira. Bom, nesse sentido, é importante... Que, obviamente, essa internet, essa etapa da internet, é a internet também das fake news, a internet da, da, da câmbio de analítica. A internet que permite manipular e, e, e criar uma distorção e, e minar até a própria democracia. A outra internet é a chamada internet dos negócios, que permite às empresas explorar melhor seus dados e melhorar sua atividade. Isso ocorre na área industrial e na de serviço. Por exemplo, companhia de seguro, que teria os dados de acidentes e de fraude armazenados. Inclusive, imagina se tiver acesso aos ao seus concorrentes, os dados dos seus concorrentes. Os bancos, que têm os documentos de empréstimo e de pagamento, e assim sucessivamente. Essa aí, depois nós vamos ver como é que a China está em cada uma delas. E aí, da percepção, que é aquela em que até então as máquinas eram surdas e cegas. Agora aí, veio e ouve o mundo. E reconhece padrões, correlaciona padrões para otimizar um resultado. Os algoritmos podem reconhecer um grupo de pixels, de uma foto ou vídeo, agrupá-los, e transformá-los, permitindo, por exemplo o transporte de carros autodirigidos, o transporte em portos, e, e, e, e em, em, em robôs de descarga e carga, e, ao mesmo tempo, tá, é um exemplo de que o desenvolvimento daí vai apagar os limites entre o mundo online e offline, tentando garantir que tudo seja online, ou seja, criando e digitalizando o mundo real. Esse é o grande objetivo daí. Ela já opera, na maioria dos portos do mundo, ela opera, é, é, em, se, se supõe que é, nos próximos anos você terá o, ca, o carro, principalmente não o carro, mas, sobretudo, o transporte de massa, né? autodirigido, transformado numa espécie de incapacidade para se mover numa numa cidade. Quanto mais você conseguir fazer isso com o transporte público, mais eficiente ele se tornará, porque ele olhará os demais sistemas de transporte como um mecanismo online. E, no final das contas, a chamada aí autônoma, que está muito longe de existir, porque seria né, a chamada, a capacidade de, de, de, de, de interagir com o mundo real integralmente, como nós interagimos. Qual é a avaliação a respeito dos Estados Unidos e da China nesses três campos? O que, que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que nós, a China está igual aos Estados Unidos no primeiro item, empata está muito atrás do segundo item, na, aí dos negócios, exceto na questão financeira. E, novamente, muito à frente no terceiro, que é aí da percepção aí dos, do, do, dos mecanismos de, de reconhecimento facial e tudo. E, no desenvolvimento de ciência básica, está mais atrasada no quarto que daqui a 20 anos, aliás, daqui a 30 anos, não, daqui a 5 anos, 30 anos é outra coisa, a China vai estar um pouco à frente no primeiro, que é a internet normal, né, que nós estamos, muito menos atrasada no segundo, mas ainda atrasada, um pouco à frente no terceiro, e ainda mais atrasada no quarto. Isso é importante porque mostra que, mesmo isso estando sendo necessário você se fazer ajuste, isso torna muito difícil é, haver um decoupling em que a China seja destruída, que é o objetivo do Trump. Bom, uma coisa fundamental que nós devemos perceber é a questão das cadeias de valor. Hoje você tem cadeias de valor complexas, um, uma, um, um, geralmente, o produto ele é, ele é, ele tem relações comerciais em mais de um país. Nas grandes, nas grandes empresas e nas áreas mais importantes, chega a ter 24 países associados nesse empreendimento. O que, que acontece? A China é forte em duas áreas nas cadeias globais de valor regionais, a da Ásia, e na interregional, na intrarregional, que é da sua região, e na interregional, cujos principais parceiros são os Estados Unidos e a Alemanha. Isso mostra uma questão importante. A Organização Mundial do Comércio diz o seguinte, houve um crescimento fantástico das cadeias globais de valor, substituindo fundamentalmente as relações tradicionais de exportação e importação. Não, se entende, não, não é possível entender o mundo através só dessas pautas. Ou se entende as interligações, porque muitas vezes um déficit comercial pode virar um superávit comercial, dependendo em que estágio da cadeia global de valor você está integrado. Não estar integrado numa cadeia global de valor nas áreas mais sofisticadas e de alta tecnologia significa estar condenado a uma posição de submissão, que é o caso, por exemplo, de fornecedores de matéria-prima, que é o caso de fornecedores de bens minerais, que é o caso de produtos que não tem transformação mínima. Isto não significa que você produza todos os produtos. Por exemplo, se você pegar as principais empresas, quase todas elas subcontratam. Subcontratam partes, subcontratam equipamentos, subcontratam máquinas para produzir máquinas e subcontratam também design. Enfim, há uma interface entre todas as empresas. Essa é a questão mais difícil colocada até então para os Estados Unidos. A Covid tornou isso extremamente complicado, por quê? A China, primeiro, foi a China que interrompeu a cadeia. E vamos lembrar que a China está tanto na, na internacional como na regional. E a regional asiática é um player fundamental na internacional. Então, hoje, você tem a seguinte situação, interrupção da cadeia via China, recuperação. Aí, interrupção no resto da cadeia pela crise no resto do mundo. Essa situação pode produzir duas coisas. Pode reconverter o espaço da globalização. Se reconverter o espaço da globalização, há várias, várias hipóteses que são as grandes hipóteses geopolíticas. Que é, por exemplo, eu, eu vou falar três cenários, e aqui eu encerro e depois eu uso as perguntas para explicar qualquer coisa. Você tem três três possibilidades de configuração geopolítica. Pode ter mais de três, estou falando dois, três grandes para simplificar. Primeiro, essa transformação vai se dar da seguinte forma, a cooperação internacional reduzirá, será mais densa por meio de instituições internacionais que seriam encarregadas de fornecer bens públicos por meio de políticas e de, e de bens e serviços na área de saúde, alimentação, meio ambiente e redução. É, uma, é, uma, é um cenário utópico. Não há menor probabilidade que, dada atual correlação de força, seja esse cenário. Um cenário onde a cooperação internacional, o multilateralismo assume uma forma institucional. A segunda é uma situação oposta a essa, de descentralização radical, caracterizada pela intensificação da concorrência, e não da, da forma como a concorrência se dá dentro das cadeias globais de valor, na qual os Estados procurariam maximizar seu poder e minimizar a sua segurança, levando a um jogo de soma zero. Nessa, você teria poderia ter uma ruptura das cadeias globais de valor interregionais e uma sobrevivência das da intraregional com algumas ligações fortuitas de uma região com outra e uma terceira configuração híbrida onde você mistura cooperação e rivalidade intensificando as tendências de reconstituição das cadeias globais de valor tanto do, do ponto de vista intra-regional como também em escala de inter, ou seja, entre o que eles chamam de fábrica asiática com a fábrica americana, norte-americana, a fábrica europeia com a fábrica asiática. E isso poderia, portanto, ser uma, uma, uma, um mix em que as forças regionais atuariam. Tudo indica que é, é, é mais provável que se caminhe para esse para esse, esse quadro. O que não, o que não significa que é, as rupturas terão um impacto forte na estruturação das relações internacionais. Mas uma coisa eu acho que é certa. É muito difícil se retoma, retorn, retornar ao quadro unipolar, Há uma forte tendência, também por isto mesmo, e contraditoriamente, para a multipolaridade, para você ter não só os Estados Unidos e a China, mas o surgimento dessas forças intra-regionais Do ponto de vista da atual situação, é importante a gente entender essa questão das cadeias, na medida em que uma parte soporada uma parte significativa da, da, do, do, da troca comercial se dá dentro delas. Hoje, você pode desdobrar o PIB em três tipos de cadeias dessa Uma, tradicional, que é o país produz para si mesmo. Outra, aquele que eles chamam de simples, o, padru, o, o, o país produz é, é, é, exporta para um parceiro, o parceiro é, é, acrescenta a produção e devolve e consome ou exporta para, para terceiros. E a outra é uma multiplicidade de polos, de países e polos. Então, tudo isso configurará uma nova, uma nova etapa. Todo mundo acha que a questão militar é uma questão que, apesar de importante, na definição do estoque de força ela não é decisiva, porque não existe como conceber uma guerra final entre a China e os Estados Unidos. Destrói ambos. Os motivos pelos quais os Estados Unidos têm um orçamento militar que passou de um terço para 50% de todo orçamento militar do mundo não está numa corrida armamentista, é o que dizem, está, sobretudo, numa visão de que a forma pela qual se dá a contratação de bens, serviços e empresas contratantes na área militar nos Estados Unidos levou a um lobby muito forte essas empresas se situaram nos mais importantes é, distritos dos constituintes dos senadores e dos deputados elas são fonte imenso imensa uma grande fonte de emprego então de, de, desmontá-las não mantê-las não expandi-las é muito complicado então eles é, é, muito se tem discutido, inclusive até o, o Fiore, se eu não me engano, fez um texto sobre isso, sobre a relação da China com a questão militar. A China utiliza, por exemplo, o poder marítimo é muito importante para a China. Ela utiliza, por exemplo, a capacidade de conversão. Todos os os navios, todos os equipamentos náuticos chineses, marítimos chineses, podem ser convertidos, de civil para militar. E, além disso, ela optou pela tecnologia de mísseis, de ampliar a tecnologia de mísseis, mísseis em terra. Então, tem um, um, um intelectual americano de Harvard que diz. Que as frotas de. de, de, de, de uma frota de, de, de, que tem no seu centro o porta-avião, ela é extremamente sofisticada. E ele diz que elas têm se transformado num pato imóvel. Por que, que é um pato imóvel? Diante dos mísseis hipersônicos, que custam. É, um, uma dessas frotas custa 13 bilhões, além de ser caríssima manutenção. Enquanto o míssel terra hipersônico, ele custa centenas de milhares de dólares, não chega a bilhão. Isso mostra a diferença e a flexibilidade pela qual também é uma discussão que nisso o poder o poder militar americano é aplastante, mas mostra a grande flexibilidade que tem também nessa competição dissuasória, né? os Estados Unidos versus China. Então, sintetizando e resumindo, você não tem numa guerra fria, e essa é fria, você não tem a repetição do quadro de guerra fria anterior, mas a disputa se dará sistematicamente, quanto mais forte for a economia, quanto mais forte for a tecnologia. E eu acrescento a capacidade dos países de se precaverem contra a extrema modificação e disrupção que a tecnologia de inteligência artificial pode produzir no mundo de trabalho, aumentando a desigualdade, o empobrecimento e a participação. Por quê? Nós não somos luditas. O que era vantajoso na Revolução Industrial era uma desqualificação do trabalho que permitia incorporação de milhões de pessoas que saíram do campo para a cidade. Agora, a inteligência artificial não só ela vai, ela vai é, dispensar milhares de trabalhadores, milhares de trabalhadores que está na base né, na base da economia, como também vai ter um efeito com os médios e os médios altos. Por quê? Porque ela, ela tem uma exigência de aprendizado muito elevada. Então, o grau, os, o, o papel dos Estados na, no controle dos efeitos disso e nos efeitos da ampliação do uso disso nas diferentes áreas industriais e de serviço não pode tornar o, o, o, o, o trabalho num, em algo é, que não tenha função social, porque que não tenha o, tra, o trabalho e a inserção das pessoas num, num, num, num, numa depreciação, numa desvalorização, numa desqualificação delas. Essa é uma questão que também vai estar na pauta. E aí, um alerta para nós mesmos. País que não estiver nesta, nesta, nesse caminho tecnológico será um país submetido a alguma cadeia, ou submetido a algum grupo regional, ou submetido a algum país. O que é estarrecedor para nós é que nós construímos um polo, nós construímos um polo, nós construímos uma multipolarização. O senhor Bolsonaro, mesmo o governo Temer e seus aliados, destruíram essa multipolarização e essa integração, eu diria, altiva nas diferentes cadeias de valor que o Brasil podia conseguir. Vamos lembrar a importância para nós dos BRICS, vamos lembrar a participação na última reunião dos BRICS lá em tanto em Brasília como em Fortaleza, em Brasília com a Celac e os BRICS, em Fortaleza só dos BRICS, no sentido de transformar as relações que eram eminentemente, né? que não podiam ficar mais eminentemente de exportador de matéria-prima e de minério ou de combustível e tinha, de fato, de, de, de, de se transformar para a área industrial e de infraestrutura. Com isso, eu encerro a minha fala. Muito bem. Durante a sua exposição, eu tomei nota de oito questões mas como o tempo é escasso, nós temos mais 20 minutos, eu já fiz aqui uma edição para três questões das quais eu lhe sugiro responder uma ou duas a seu critério, as questões mais frequentes. A primeira questão é uma repetição de algo que foi perguntado para o Fiore, foi perguntado para o Celso, e ambos não responderam a contento, pelo visto, porque as pessoas seguem perguntando que é o que que muda na política externa dos Estados Unidos na hipótese de reeleição do Trump ou na hipótese vitória democrata no que diz respeito à relação com a China. Se nesta questão democratas e republicanos têm a mesma política, se tem a mesma política ou se tem políticas diferentes, se há alguma hipótese a respeito. Questão número 2. É, várias pessoas é, dizem os Estados Unidos contribuíram para o golpe no Brasil. Por que, é que a China e a Rússia não atuaram de maneira mais decisiva, como contraponto, etc.? Então pedem uma reflexão sobre isso, se essa expectativa é ingênua, se ela é encabida, enfim. E a terceira questão diz respeito à reunião ministerial, que o ministro Celso de Mello fez tornar pública. Nessa reunião, várias passagens estavam vetadas e, na sua maioria, eram as passagens em que os ministros falavam sobre a China. E aí o que se pergunta é qual é a sustentabilidade dessa política externa brasileira frente à China tendo em vista o peso das relações comerciais, econômicas, do Brasil com a China. Quer dizer, que o governo brasileiro tem restrições ideológicas, ok. Mas até onde eles vão levar isso? Até onde eles pretendem conduzir o choque político com os chineses? E que tipo de impacto isso pode ter na economia? Foi feita uma última questão que eu vou aqui deixar, que essa é bem divertida. Várias pessoas, além de muitas pessoas que. Manifestaram... Walter, eu posso te pedir para depois você repetir, senão eu esqueço. Porque eu não claro. ah. é. E a última é: várias pessoas manifestaram simpatia, amor, carinho, etc., e várias pediram dicas de leitura. <risos> então, repetindo. A primeira é: Democratas ou Republicanos? A segunda é, os BRICS, China e Rússia, deveriam ter interferido aqui no Brasil para impedir o golpe? E a terceira é, o governo brasileiro vai levar até onde essa briga com a China, levando em conta que a China tem tanta importância no nosso comércio? É isso. Bom, na, na primeira pergunta, eu quero dizer o seguinte, eu acho de uma ingenuidade brutal supor que, do ponto de vista do cerne da questão, ou seja, cabe ou não uma contenção da China, eu não tenho a menor dúvida que essa é uma questão que perpassa, perpassa democratas e republicanos. Talvez a única coisa que os democratas não criticam no Trump, pelo menos de forma aberta, alguns até elogiam, é o confronto com a China. Acham que o confronto é mal feito, Acham que não é tarifa, mas eles não percebem ou, ou, ou não querem perceber que é, o que o, que, o, que o, o, o Trump está fazendo é tentar descasar, é tentar desmontar o que foi montado nos últimos tempos. Além disso, veja bem a questão da eleição presidencial. Tem uma disputa hoje. O Trump alega que os democratas serão submissos à China que os democratas não farão frente à China. Como o Obama não fez, o que é um equívoco, porque o Obama construiu a parceria transpacífica. E, a trans, e, a, e ela, ela, extremamente, do ponto de vista dos interesses americanos, extremamente adequada naquele momento. Então, eu não acredito numa alteração radical. Não acredito. E os democratas falam o quê? Não, que quem é tolerante com a China é o Trump, até porque dá para a China a bola picando, vamos dizer assim, a bola picando na grande área, para ela chutar. Eu acho que a questão da relação estratégica China-Rússia tem a ver com o fato da, dos, dos Estados Unidos serem um poder, um poder que, que foi, é, é, sempre buscou a unipolaridade. Essa é a característica. Talvez dos impérios, talvez dos poderes é, hegemônicos. Mas não acredito que os democratas rompam com isso. Os, os democratas não têm. É, é uma visão de, multi, de, de construir a multi, a, o multilateralismo. Não é essa a visão. É de construir um campo em que as, as, os ganhos virtuosos do livre mercado, da democracia, do império da lei, ganhos esses, né? que podem ser bastante questionados diante da invasão do Afeganistão, da invasão do Iraque, do uso da tortura como método legal. Né? Eles acreditam numa virtuosidade contra o mal do autoritarismo e uma visão absolutamente equivocada de que o comunismo chinês é que nem o comunismo russo, do ponto de vista das suas instituições e do ponto de vista das suas estruturas e lideranças. Além disso, eu não acredito que haja uma ruptura na visão de domínio dos Estados Unidos, pelo menos não no establishment democrata. Isso não significa que tenha pessoas dentro dos Estados Unidos, capaz de entender que não é possível bloquear a, a, a Cuba, que isso não leva a grande coisa, que não é possível manter um atrito com a China se ao ela, emer, ela porque ela emergiu. Agora, não acho que isso seja do establishment. Não vejo como será diferente. A segunda questão é aquela sobre se os BRICS, especialmente a China e a Rússia, deveriam, poderiam, seria correto a gente ter a expectativa de que eles interviessem aqui por conta do golpe? Não, não seria correto. Seria até inadmissível. Do nosso ponto de vista, seria inadmissível. Porque não tem sentido, é... não acho que, veja bem, eu acho que os Estados Unidos interferiu. Só não acho que a interferência dos Estados Unidos foi determinante para que as, ou a influência foi determinante para que as elites brasileiras quisessem dar o igual. É, é, veja bem, eu acho que as elites brasileiras são suficientemente é, atrasadas, são suficientemente é, submissas para elas quererem por si mesmas dar o golpe. Sem sombra de dúvida, a participação dos Estados Unidos, sim. Acho que, junto à Lava Jato, acho que na competição para impedir a Petrobras de ser autônoma e soberana, acho que em várias áreas, porque nós do ponto de vista geopolíticos, éramos, éramos completamente autônomos e soberanos em relação a eles. Então, acho que... É, é, é, mas não houve nunca uma interferência direta. Nem tampouco a China e a Rússia é, fariam isso. A China, por, por uma, uma clara opção, por uma política realista, a China não interfere, a China é, é, ela aceita a regra do jogo. É essa a questão da China. E, em que pese o, o, o, os alertas que, eventualmente, os outros governantes tenham, tenham feito, eles só faziam alertas, mais óbvios. Óbvios, né? vai ter um golpe de Estado, coisa do seguinte teor. Não, não tinha a menor condição. Tem uma certa... Você entende? Era, assim, uma, uma diminuição para o Brasil, se isso ocorresse. Terceira questão. É, governo brasileiro versus China. Até onde eles vão nessa atitude atual? Olha... Eles não encontram muito espaço nos Estados Unidos para definir uma política de substituição da, tanto dos investimentos como do comércio com a China. Então, eles não têm muito para onde ir, não. Porque essa visão deles da China, é engraçado, é uma visão que ressalta, que sai né, da visão anticomunista deles. É, em que de alguma forma, eles ficam estarrecidos com o, a força chinesa ao, ao ir na China, mas no dia seguinte, como, como parece ter sido o caso recente, mas no dia seguinte, eles entram na submissão à visão é, americana. Eu achei, inclusive, que uma parte, por exemplo, das forças armadas não estaria suscetível a esse tipo de influência, porque era era muito visível, e é muito visível, o fato de que, por exemplo, é, não, nunca terá uma parceria com os Estados Unidos na área tecnológica. Por quê? Porque, se a administração quiser fazer a transferência tecnológica, tem de passar pelo Congresso, e no Congresso não é aprovado. Nunca. Mesmo que a administração queira fazer aquela transferência tecnológica por um acordo qualquer. Então, nesta área, não há a menor reciprocidade possível, até por uma questão não de convicção, é, é, é, é incorreta a relação. Agora, se eles são capazes de abandonar seus mais próximos aliados, que são os latino-americanos, se são absolutamente insensíveis à importância da África. Se alguns dos... Eu, eu me lembro de uma coisa que me estareceu, o chanceler Serra não saber direito quem é que integrava os BRICS. Se eles não percebem as relações que se deve ter com os países do Oriente Médio, é algo estarecedor. Agora, sobretudo, e o preconceito com a Rússia? O absoluto preconceito com a Rússia? Nós tínhamos uma boa relação, inclusive militar, de compra de equipamentos russos, na área de mísseis, inclusive. Então, eu quero dizer o seguinte, naquela... A redefinição do Brasil no cenário internacional é absolutamente imprescindível. E não é se atirar nos braços de quem quer que seja, é redefinir as relações. Vamos lembrar que nos BRICS, os grandes responsáveis pela criação dos bancos dos BRICS, né, o Brasil teve uma participação importante e em algo que quase nunca se fala, não sei se já, se já ouviu falar, chama acordo contingência de reservas. O acordo contingente de reservas, que montava em 100 bilhões de dólares, era uma variante de fundo monetário internacional dos BRICS. Ou seja, era um elemento fundamental para não haver, é, é, não haver problemas na área dos BRICS. Até porque, três dos países BRICS, o Brasil, a Rússia e a China, eram... Os maiores, estavam entre os seis maiores detentores de reserva naquele momento. Hoje o Brasil é décimo, mas nunca saímos disso de, dez, de entre 10. Então, o, a força do acordo contingente de reserva era criar, de fato, uma grande sustentação é, é, macroeconômica para os países BRICS. Então, por tudo isso, é um absurdo, é uma sandice. Né? a atitude agora é, é, é tida pelo governo. Para você ter uma, uma ideia, o único país que foi convidado para ir na reunião do G7 é a Índia. Jamais teria acontecido isso no nosso governo. Quando o Brasil era respeitado, quando o Brasil era visto como um país credível, que hoje não é mais. Muito bem, estamos chegando aqui nos últimos sete minutos da nossa transmissão. Um. E eu vou fazer, então, a última questão e pedir depois que você faça as considerações finais e a gente, após as suas considerações finais, já encerra. Então, eu já deixo aqui o agradecimento em nome da Fundação Perseu Abramo, da qual você é presidenta de honra, mas está aqui como convidada no nosso curso, O Mundo em que Vivemos. E a última questão... É uma curiosidade de várias das pessoas que escreveram, fizeram manifestações de carinho etc., que é pedir que você faça sugestões de leitura para as pessoas que estão... São cerca de 980 pessoas que estão assistindo neste momento, certo? E vai depois ficar para a eternidade as suas sugestões. Então... Primeiro, eu quero agradecer os, os 980, que nos seguiram até aqui. Eu fico muito agradecida. É, eu tenho uma, uma leitura, tá, assim, bastante eclética. E eu leio, eu estou lendo atualmente, aquele livro do, do, do italiano sobre o que chama M, do Mussolini. Que é uma coisa estarrecedora. E, e, e como eu paro e vou ler outra coisa, eu não consigo acabar ele, apesar de eu achá-lo muito importante. Eu li um livro que se chama é, A E-Superpowers, é, que é o conf... que é, é, é, é, em inglês. Posso fazer o quê? Porque só tem em inglês ele. É, e esse livro é um livro importante que é sobre a a relação dos Estados Unidos e da China nessa área, né, na área de inteligência artificial. É, de um, é de, um, de um chinês que foi diretor da Google e que hoje é um dos mais importantes é, empresários lá no Vale do Silício chinês, que chama Kei Fu Li. Depois, eu estou lendo também tá, um livro... É, antigo do Gramsci, até por, por, por, porque eu assisti pedaços da, da aula de vocês lá do, do Gramsci e me deu vontade de ler novamente a Maria Antonieta Ou o por, o por Gramsci, né? Por Gramsci. Aqui no Brasil é por Gramsci. Então, era, é os três que eu estou lendo. Né? Mas, assim, se apareceu um outro eu já dou uma olhadinha também. Né? Eu vou lendo, porque você cansa de um, você muda para outro. Aí você cansa daquele, muda para outro. Porque, senão, é impossível na, na situação que nós vivemos. Né? Eu vejo televisão, filmes, né? e aconselho sempre para todo mundo uma coisa que eu... eu, eu cada, cada pessoa tem influência dos pais. Né? Eu tenho a do meu pai, e da minha mãe. A minha mãe não gostava de ópera, detestava a ópera. Meu pai queria companhia e eu me, me apresentava. Então, eu passei a gostar de ópera, porque o meu pai gostava e minha mãe não. Então, eu, nesse meio, entrei eu. Então, sur aconselho para todo mundo assistir a, as, as óperas mais baratas da minha vida, que estão sendo passadas todos os dias pelo Met, pelo Metropolitan, pela maior casa de ópera do mundo, por causa que eles têm dinheiro, que chama Metropolitan Opera House, e que toda noite passam uma de suas óperas gratuitamente para você. Portanto, você não tem, você pode fazer várias coisas assistindo ópera comer um sanduíche, escovar os dentes, coisas que a gente faz no isolamento. Mas não paga um, um, um dólar, e é caríssimo assistir, assistir ópera no Metropolitano. Então, digo para vocês, é outra coisa que eu aconselho. Assisto também, sou eclética, assisto também séries. E tem séries que, quando acaba, eu fico triste. Eu gostei de Monk, Gostei muito também de uma chamada O Mentalista. Sete temporadas. Muito útil para você fazer bicicleta ergométrica. Você vai para a bicicleta ergométrica e assiste uma série. É o único jeito de aumentar uma bicicleta ergométrica. Porque, senão, pessoal, a gente vai ficar todo mundo travado, né, paralítico. Muito bom, Presidenta Dilma. E os conselhos estão aí. <risos> Quero Bem... te agradecer, viu? Um beijo, presidente. Foi muito boa a aula. Cumprimentar o Walter Pomar pela condução. Dizer que esse curso continua na próxima segunda-feira, 21 horas, com o professor Giorgio Romano. E eu convido a todos, que eu estou fazendo propaganda mesmo, para a abertura do nosso curso de comunicação digital com a aula também com a presidenta Dilma Rousseff, na próxima segunda-feira, 19 eu, horas. Aí eu completo a parte da inteligência artificial. Exato. Um beijo, isso, presidente. Isso, Valeu, o Val. O vigilância, é um importante o estado de vigilância. Pô, Só que, é uma é isso parte que, a... que que substitui outras análises, ela é meio simplória. Não, não é não, é isso que a senhora vai desenvolver na segunda-feira. Tá bom? Um beijo, presidente. A senhora está ótima, ótima. Tá Boa noite, um abraço, tchau.